Eu não acredito que você esteja tão preocupada com um homem. Ah, esse é diferente, é honesto, é doce. Qual é? Nunca me faria sofrer. É um homem.